Olá, tudo bem? Vamos falar de um assunto agora que interessante, aliás, muito importante, importante mesmo. Gente, as queimadas estão acontecendo, não é fake news, não é mentira, estão acontecendo mesmo. E o que é que tem de problema? Qual a... Há vários problemas que acarretam essas queimadas várias coisas que podem acontecer ao nosso clima, ao nosso planeta, às nossas espécies, à nossa, à nossa fauna, aos nossos índios. E eu queria falar com vocês justamente o efeito dessas queimadas nas espécies, na, nos animais, na fauna e nos nossos índios. Okay? O que acontece é o seguinte. Tem espécies, tem insetos, que a gente nunca viu, que a gente nunca ouviu falar, espécies de insetos... Que ainda não apareceram porque estão dentro de florestas fechadas que ninguém nunca entrou. Tá, insetos existem aos montes a ah, todo dia se descobre, não é? Não é. é igual aquela história do macaquinho, né? Que apareceu que fala ah, um novo tipo de macaco, não? Uma, uma, nova, uma nova espécie, não, não é uma nova espécie. Ele sempre existiu, só que ninguém nunca tinha visto. Então, imaginem quantas espécies estão sendo extintas sem nem a gente saber que elas existiram. Quando teve o incêndio no Museu Nacional, existiam espécies de insetos lá que eram únicas, que não se encontram mais, estão extintas. Então o mesmo pode estar acontecendo nessas queimadas. Outro grande problema, gente, são as tribos indígenas que nunca foram vistas antes. Eu fiz um vídeo aqui, está na minha playlist, sobre os índios que estão sendo descobertos e filmados por drones e por satélites. Tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a, a minha play, a, o vídeo dessa minha playlist sobre esse assunto dos índios. Vou colocar também alguns links para vocês lerem a respeito das queimadas, certo? E é só que vocês têm que ter esse, esse tipo de consciência do quão importante é a gente preservar as nossas florestas. Se chegarmos ao point, ao point de no return na Amazônia... Tá? E a Amazônia não é só o Brasil, vocês sabem disso né, a Amazônia engloba Bolívia, engloba os países em volta, vários é, locais, a, a, a, o bioma Amazônia, a parte, da, da, o pessoal da biologia sabe disso muito melhor do que eu, pode explicar isso muito melhor do que eu, tá? mas de qualquer maneira vocês fiquem sabendo disso, a Amazônia não é só no Brasil não gente, é em volta, é em muitos, muitos lugares. E esse fogo em Rondônia, em regiões no Pará e essas coisas todas, pode estar dizimando não só animais, espécies que nós nunca vimos, espécies que estão, podem estar sendo extintas, e tribos indígenas que nunca foram descobertas podem estar sendo extintas também. Então, vamos pensar muito nisso. Vamos ter acordar para esse tipo de coisa, e parem de passar pano. O povo, que é importante, o povo que está por cima da carne seca, para de passar pano. O problema existe, tem que parar. Tem que parar já. Isso é muito importante, gente, para a natureza. Não é à toa que eu estou de verde hoje, tá? em homenagem aos hobbits. Esses hobbits, eles eram muito agrícolas, eles eram muito cultuadores, eles cultuavam muito a plantação, as florestas, eles adoravam as florestas, tanto quanto os elfos, né? Na, na série de livros de Tolkien, O Senhor dos Anéis, que eu li inteira e adorei, e assim como assisti aos filmes também. Então, gente, vamos preservar a nossa selva, vamos preservar as nossas espécies e deixem de procurar os índios. Tá, deixem de procurar os índios, é, assistam aquele filme que eu recomendei lá no meu outro filme sobre os índios, Xingu, e vocês vão ver muito bem o que, que é uma tribo que nunca foi vista antes, você entrar nessa tribo e infectar essa tribo com nosso vírus da gripe. É para não entrar lá mesmo e tacar fogo, gente, sem saber se tem gente morando lá, se tem índios, se tem tribos morando lá, não dá, não dá, não dá, não dá, não, dá, não tem condição, tá? Então era esse o recado que eu queria trazer para vocês, muito obrigado por terem assistido o vídeo, deixem um like, eu faço parte da rede da resistência científica e um abraço para vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau.